Iniciando o nosso segundo teste de qualidade. Ai, o que é que você quer aqui? eu não vou cortar não, você vai, me, vai passar vergonha. Né? Tá, estamos aqui, vamos fazer alguma falhaçada aqui nesse ponto, para testar qualidade. Pega a lenha, 50 anos depois. Alguém quer excluir o game? Tá chorando. Vou aqui. Por que choras no meu vídeo? Quem é? Adeus, pessoal. Irei morrer ir por causa de água. de água. Acho que irei excluir. Ah, o papo emprego aí, ó. Tá vendo? Eu acabei com a fome no DR, agora falta acabar com a sede. <risos> Vamos ver... Vamos caçar alguma merda aqui? Caçar uns lobinhos? Aí, cinco, seis lobos, sei lá. Aqui... Rapaz, ah, tu não morreu, bicho. Mata esse, atira aqui, beleza vem com esse agora, vou matar esse lobo. Tá vivo, ele morreu no lobo. Esse aqui morreu, com pro saco, esse aí vai morrer agora. Beleza. Vamos alimentar o lobinho Beleza, bora ver a qualidade do vídeo agora. Valeu, galerinha.